Máscara, máscara. Oi. Não sei, velho. Puta com a né? Mano, é aí que tá. Quem negocia? É. Quem chega nada. primeiro? basicamente neste jogo tem dois é. times brigando um contra o outro para recuperar bandeiras esses, esses dois aí, os amarelos e os vermelhos nós estamos os azuis mercenários, bem no meio do campo, bem na passagem desses dois caras se você quer ver o briefing completo, vê, vê nesse link aí esses dois são generais eles chegam junto para contratar nossos serviços. Não, não, não, não, não, foi calmo. Da onde eu estava, não dava para ver, mas o Sulha tinha razão de ser bem, bem agressivo, porque os vermelhos estavam vermelhos atacando nessa posição mesmo. Vocês podem ver isso no vídeo do Nino, aqui no, no link em cima à direita. É? Aqueles arbustos ali Ah suas ali... É. O general é... o vermelho está voltando Vamos Pegar uma posição mais para cá Sim, porque aqui a gente não tem visão de nada Fica é. tá assim Ok, temos um problema de comunicação, parece que os vermelhos uh, negociaram a passagem pelo nosso território. Negociado, então fica de olho nos amarelos. Onde tem bandeira azul? Não, bandeira nossa, vermelha. Tem por aqui, você não tem a mapa? Tem por aqui, mas cuidado, tem inimigo também. Oh, general aqui, o Jerome. O que, que você negociou? Suporte ou só deixar eles passarem? Ó, oh, General. O que, que foi negociado? Deixar vocês passarem ou suporte? Deixa a gente passar. Só deixar passar? E ia liberar vocês de subir pelo nosso lado lá. Tá. Que foi Tá, tá pegando o vermelho? Está Não atira! Bora tá no tiro! Certa fogo! Certa fogo! Certa fogo! Certa! É, que, que bizarro. a lá em cima. em cima. Eles negociaram. Que negociação foi essa porra, nem Fudeu o time deles inteiro. É para jogar, gente. Que porra que foi isso? Assim. Uh, os vermelhos negociaram a passagem e logo depois o general Amarelo veio, escroto, e negociou pagando bem caro um. que a gente pega os vermelhos Mas todos é pelas costas. Um costas. O que fizemos? Não foi legal. É, avisaram que ia ter traição. Nem, não Cadê deu pra você? entender nada. Eu rendi 11 mil. A negociação é essa, mano. Tenta não fazer isso, cara. Eu para pra passagem livre aqui, eu deixei ele passar. Bom, vamos varrer o território, ver se não sobrou ninguém nessa, nessa briga aí. Não, não. Mas tudo bem. Não, não estamos belicosos. Aqui tem, tem amarelo, dá pra matar, mas vamos deixar ele jogar. Tem dois, na verdade. O amarelo pagou pra trair o azul. Meu time está com sangue nos olhos. Quer matar qualquer pessoa que aparece por aí. Mas se a gente ficar inimigo de todo mundo, não vai ter contrato. Não vai ter. A gente é mercenário. Somos movido pela grana. Sim, sim. E falando de contrato, vai chegar um. Os vermelhos querem pegar uma bandeira que está logo embaixo e eles compraram o serviço dos mercenários. Só um pode atirar. Azul, um só atira. Tá, eu posso? Eu posso? Calma, calma, calma. O outro não atira. Faz o tiro, Jô, não é seu? Hã? Pode ir, é seu. Não é o quarto, não Um uhum. só. Tá no visual? Tá. Você também vem Peguei. Pegou? Eu É um pode atirar. Saiu, saiu, saiu. Saiu os dois, saiu os dois. Bom. Tem mais. Tem que atirar você ou eu? Eu. Então atira. Tem mais na, na mata aqui. Você falou desce. E atrás? Jerônimo, tá? Então eu vou descer, tá bom, Geronimo? Beleza, te cobro. Oh, te cobramos. Onde você tá vendo ele? Tem visão? Tem visão mesmo? O nosso apoio ali ou o Tá bom. Do outro lado, como tá? Daqui em diante, vou sovarrer no, no seu território para ver se não tem invasão. E vai rolar uma reunião aí com o general Vermelho, que vai fazer uma proposta para nós. Vocês vão descer com o Squad tá, tá aqui andando, com o mercenário. Tá ver, né? Vocês vão em 10, né? 5 deles, mais 10 nossos, 15. Divide em dois grupos, um 8 e um 7. Que Ele quer comprar você... a maior um das nossas forças para, para, para recuperar para as bandeiras vermelhas que outro, faltam pegar as bandeiras aqui do Cidade Baixa e Cidade Alta que está logo à esquerda descendo Eee, peraí, deixa ver isso num outro ângulo Cidade Baixa e Cidade Alta que está logo à esquerda descendo E opla, no tá nosso general esse ah, tá escroto tá. roubou uma, bandeira, uma não, bandeira azul então já que já é a moeda de troca para o nosso serviço Olha só Então os mercenários todos vão se dividir para ajudar os vermelhos a recuperar todas as bandeiras que sobram deles não tem muita ação nessa sequência, então eu vou, vou passar. E no final do jogo, os vermelhos e os amarelos, tínhamos as bandeiras todas deles. Para se desmarcar, eles precisavam invadir nossa base e fazer funcionar o relógio. Mas em vez de fazer isso, eles decidiram se juntar e nos atacar. Oh. Oh, oh, oh. Eu estou fazendo um gesto entre eles, estão fazendo isso. isso então... Lentamente estamos sendo cercados. Então decidimos plantar uma armadilha para eles não pegarem o relógio. Até que. Caraca, cadê meu marcador? Atau dok? Atau Peguei, peguei um. Peguei mais um, mais um. Peguei, peguei. Ah não, ele tá dando oi. E acabaram pegando nossa base. É isso que foi a operação False Flag no ataque Arasariguama. Espero que vai ter mais jogo nesse campo que ele é animal, dá pra, dá pra jogar com. 20 pessoas ou 300 como nos tempos antigos, se vocês querem, cortem, comentem, ou não cortem, mas falam quê e... e a gente se vê no campo, falou!